Olá, eu sou o Pedro Almeida, diretor do Founder Institute em in BH, investidor em startups e criptomoedas, e vim aqui falar com vocês sobre blockchain. O primeiro ponto que temos que deixar claro é o que é blockchain. Blockchain é uma cadeia de registros eletrônicos. Como é isso? É como se você agrupasse vários documentos, registros, qualquer informação que você queira guardar, fizesse um bloco e consolidasse esse bloco. O conjunto desses blocos faz uma cadeia, uma corrente, daí o nome Chain, corrente de blocos, onde essas informações são registradas. E qual a diferença do blockchain para outros tipos de registro? Por exemplo, um banco de dados, ou um registro em banco de dados de nuvem, um servidor de arquivos. O blockchain é descentralizado. O que que significa isso? São vários atores que estão ali validando esse registro. Então, o blockchain é uma cadeia de registros descentralizada e multivalidada. São vários atores que vão certificar que aquele registro foi feito daquela forma que está ali gravado no blockchain. Como que funciona isso? Quando é lançado um blockchain, Vários computadores ao redor do mundo vão fazer o download desse blockchain e vão começar a registrar as transações e os documentos que são feitos por meio dessa tecnologia. Quando alguém quer registrar alguma coisa na blockchain, é como se num auditório uma pessoa levantasse a mão e falasse assim, olha eu tenho esse documento aqui que eu quero que, se re... que seja registrado. Eu gostaria que oito pessoas, dez pessoas, vinte pessoas, depende do número de validações que cada blockchain tem que ter, assinassem como testemunha. É como se levantassem oito papéis para que as pessoas assinassem. Uma vez que ele está consolidado, ele não pode mais ser modificado. Daí vem a segurança do blockchain, além do fato dele ser descentralizado. Então, se uma das máquinas for prejudicada, existem milhares de outras cópias que vão manter todos os registros atuais. E vamos falar da mineração. Mineração é um termo muito usado para a parte de criptomoeda. logo mais nós vamos falar isso. A mineração é o ato de validar registros. Quanto mais registros você validar, mais você vai agrupar créditos que vão virar algum tipo de pagamento. Por quê? Porque você está disponibilizando o seu computador, você está disponibilizando a sua energia, você está disponibilizando a sua capacidade computacional para validar vários registros que vão entrar na blockchain. Vamos lá, é um monte de gente, cada um num canto, em que Lança-se um registro para essa rede de colaboradores, todos eles validam esse registro, ou o número requisitado valida esse registro, e uma vez consolidado aquele bloco, esse bloco que já é definitivo, imutável, ele é distribuído para todo mundo da rede. Acho que nós chegamos aí num conceito do que é o blockchain, um conceito não técnico, mas que dá para muita gente entender. Blockchain vem sempre anexado ao assunto de criptomoeda, em especial Bitcoin. Por quê? A tecnologia de blockchain ela foi citada a primeira vez no white paper do Bitcoin. O que é o white paper? O documento que o Satoshi Nakamoto, que ninguém sabe ainda se é uma pessoa, se é um grupo mas é o nome que carrega a origem do Bitcoin, lançou esse documento na internet, um PDF, em que ele falava assim, eu vou construir uma moeda descentralizada com registros imutáveis e descreveu toda a tecnologia que daria suporte à moeda. E essa tecnologia é o blockchain. Então, todas as criptomoedas estão baseadas em alguma tecnologia de blockchain. Porém, vamos com cuidado na parte de criptomoeda e não é o tema da nossa conversa hoje. Quais são os outros usos do blockchain? Blockchain é uma tecnologia transversal, pode ser usada em várias áreas da nossa vida, da economia, dos negócios, para registrar todo tipo de documento ou movimentação. Porque ele é muito seguro, descentralizado e Validado. Por exemplo, quando você coloca alguma coisa num banco de dados, ele é um registro feito por uma pessoa, talvez validado por algum sistema que tem ali dentro. É muito diferente de um registro que tem várias cópias e foi validado por 10, 15 outros usuários daquela rede. Imagina, por exemplo, que você tenha todo o seu histórico médico registrado em blockchain, que você tem todos os seus exames, desde lá, quem sabe, né, para quem vai nascer daqui a alguns anos, que desde o pré-natal, todos os resultados de exames da mãe, o histórico do pai e toda a infância esteja registrada num blockchain. E de repente, por algum motivo, você tem uma indisposição, um imprevisto, um acidente numa viagem e você vai num hospital que está longe da sua cidade de origem, de onde você mora e você não tem nada de informação médica sua nas suas mãos. Se você tem todo o seu registro em um blockchain, o médico vai entrar, naturalmente, quando você conceder o acesso a ele, porque são informações sensíveis e não podem ficar abertas a qualquer pessoa, mas ele vai conseguir te atender com ciência do seu histórico médico. Isso vai melhorar muito o atendimento que você vai ter num médico que não te conhece. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido a diferença de blockchain e criptomoeda. Isso é fundamental. E as possibilidades que o blockchain oferece, eu vou deixar para vocês aqui alguns links que vocês vão poder aprender um pouquinho mais sobre esses assuntos. Muito obrigado.